A principal questão é na hora de dormir o aquecimento. Então, eles se. Todo mundo que olhar uma ninhada com a mãezinha vai ver que eles vão se juntando ali para transmitir calor um para o um outro. E é uma sensação de segurança também. A partir do momento que a gente traz para casa, é um bichinho que ele está num ambiente completamente diferente dele. Ele não conhece aquele lugar, ele mal conhece aquelas pessoas. E não tem aonde ele se acolher. Hum. Durante o dia, o, o tutor muitas vezes pega, fica no colo, dá maior atenção, mas à noite cadê todo mundo, né? Não tem mais ninguém aqui para me proteger. Então, é essa a insegurança que eles têm. O que a gente normalmente recomenda é um bichinho de pelúcia para dar aquela sensação da mãezinha com, questão a, com relação à te, textura mesmo. E o que é legal também pensar é uma água, uma garrafa de água aquecidinha, morna, Claro, não muito quente, senão a gente queima o bichinho. Uhum. Que é uma forma também de transmitir um pouco de calor ali para ele. Então, ajuda um pouco.